Vamos que aqui a malta do estamos já aqui para mais um vídeo e mais um vídeo de uma coisa diferente e de mais uma avaria, isto já se sabe, quem tem muitos carros tem sempre muitas avarias e muito com, com que se preocupar, é só carros velhos, a avaria um ou avaria outra, há sempre algum avariado. E o que é que se passou agora no meu toleto? Se vocês estão a ver aqui, olha, velocidade no máximo e não se na pá de ventilação. Está aqui já o, o nosso amigo da HR Garage a fazer o unboxing. Estás a fazer o unboxing. <risos> Para ver se bate tudo certo. certo. Um, Mandámos vir as duas coisas. Mandámos vir o ventilador. e Isto como é que se chama? É a resistência. É a resistência, da sofagem. resistência da sofagem. Porque pode dar o caso de ser só de resistência. Exatamente. Pode certo? ser só resistência. Porque isto está mesmo morto. Não dá velocidade nenhuma. Desde a mais baixinha à a mais alta. Está Não mesmo é. morto. Normalmente as resistências quando ficam danificadas ele deixa de fazer tipo a última velocidade. Este não faz nenhuma. Este não faz nenhuma, provavelmente será o ventilador. Mas pronto, <risos> só tirando depois é que a gente vai conseguir ver. Sim, este material veio da Autoparts. Eu pedi o material à Autoparts. E eu depois vou deixar na, na descrição as referências para vocês copiarem e colarem no site. Mas a resistência foi 32,50€. 32,50. E onde é que está aqui o preço disto? Estava para aqui. Está aqui. E o ventilador? foi 37,30€ na descrição depois eu vou deixar estas referências todas para se vocês precisarem é só copiar e colarem no site e porem a bombar agora eu cravei aqui as instalações aos homens e um bocadinho de conhecimento uh, não querendo atrapalhar muito vou tentar uh, eu e eles assim uma ajudazinha montar aqui isto tá bem? Vai, fiquem por aí porque pode ser coisas que vos avari nos vossos carros <risos> que, quer dizer a onda um dia a onda um dia Uh, e depois fazem como eu, vão de férias, quando estão mesmo no caminho das férias isto berra. E, <risos> e a ir na viagem sem ar condicionado, no verão, no verão, aí é é, ficas maluco. Vai, bora lá montar este e ver como é que fica. Bom. já tirei aqui o porta-luvas já temos aqui acesso tanto ao ventilador como ao controlador o que é que eu vou experimentar agora? vou tirar daqui a ficha do ventilador e vou já fazer a triagem se ligando a ficha ao ventilador novo se o ventilador novo trabalha se trabalhar, achamos o problema é o ventilador e eu mandei ver isto à toa mas não se perde nada, que isto também costuma variar e assim já que estou a desmontar tudo troco logo tudo e fico Garantido. Arranjei aqui um suporte mesmo bacana. mesmo bacana. Para experimentar isto, Vou ligar aqui. Sport, olha aqui. Olha eu aqui a ligar o ventilador, quer dizer, Olha. Tal. Olha, pega a tostada. Olha. Ou seja, esta peça está boa. A resistência está boa. Também. A resistência está boa, o ventilador é que está... Mas se calhar uma vez que vem nova troco já, não é? Tau. Troco. Troca as duas coisas, fica as duas novas. É só esse parafuso também, não é? É, é só um parafuso. Okay. Troca. já as duas coisas. Aqui é que isso dê muito trabalho, Está top está a funcionar. Bem, vamos trocar isto? Bora lá! Aí, olha a arma de coisa, youtuber e mecânico e tudo ao mesmo tempo. Até que ficas maluco, Rosa! Até fica ficas maluco! Para trocarmos aqui a resistência é tirar esta ficha aqui. Tiramos, tiramos este parafuso e depois é só puxar isto. Isto sai, ok? Já, vocês já vão já ver se eu consigo dar a luz. Já vão conseguir ver ali o uh, radiador da ventilação, tem aqui a peça velha tem aqui a peça nova e é fazer o contrário meter assim prender aqui neste encaixe aqui em cima, tal e tal pôr o parafuso e encaixar a ficha para tirar aqui a ventoinha estou aqui no um bocado chata porque eu já tirei os parafusos de baixo é tirar este, este e este aqui em baixo e depois eu pensava que ainda tinha que tirar estes, mas não assim que a gente tira este de baixo temos que só a soltar aqui os cabos aqui deste encaixezinho e ele sai para baixo logo assim, tipo cassete. OK? Sai para baixo. Temos aqui a portinhola que faz fazer a recirculação de dentro ou de fora do carro. E fica fixe, é fácil, bastante fácil até se vocês tiverem este problema, se vocês tiverem este problema e se eu estou a conseguir fazer que sou um guindanabo vocês também vão conseguir. Bastante fácil até. Vão depois buscar o ventilador novo. Afastam aqui os cabos. Colocam assim para cima. Ok. Não sei se vocês aí conseguem ver bem. Para cima. Ele vai encaixar aqui neste pinozinho. Assim. Tal. Depois assim que vocês meterem esta tampa aqui. Que eu creio que ser assim ao contrário. Exatamente. Ele vai ficar fixo. Vamos aprender isto? <risos> e está montado, ventilador no sítio, fichinha ligada controlador também no sítio, fichinha ligada cabinhos todos passados aqui por este encaixezinho mesmo pós-cabos, este é um fio aqui a mais porque é da minha antena de GPS que eu ainda tanto meti aqui vamos esmentar, velocidade já está a funcionar já temos vento já temos vento <risos> e já está aqui tudo montado para relembrar, para voltarem a montar são estes quatro parafusos aqui na lateral tem aqui mais estes quatro em cima e tem aqui este aqui em baixo só encaixar tudo agora puxar isto para cima enroscar aqui esta, este parafusinho que tem de lado meter aqui a tampinha e está feito esta ficha vem no kit mas a gente não precisa porque a minha ficha estava boa mas no caso de terem ficha lixada hum, vem também no kit esta reparação que eu fiz aqui bastante rápida e se eu fiz não percebo nada disto toda a gente faz fica-vos relativamente económica é se trocarem aquelas peças que estão ali que eu já vos disse aqui os preços 32 esta e 37 esta e podem fazer vocês ou ir a uma oficina ou com um amigo fazem isso bem vou vos deixar só aqui um alerta um rapaz conhecido meu encontrei o -me há dias e falei que tinha esta avaria em conversa ele disse-me que tinha feito uma troca disto num bora, que, é, que eu acho que o sistema de montagem acho que é mais ou menos a mesma coisa. E a oficina que ele foi levaram-lhe euros de montar um ventilador e uma resistência. Uh, o material e mão de obra levaram 450 450€. Ora, se vocês comprarem as peças e fizerem vocês o trabalho, <risos> pelos vistos pelos vistos 400 parreques, pô, pô. O material todo foi todo da Autopartes Logística, eu vou deixar na descrição o link, uh, se quiserem igual, é só irem lá comprar. Por hoje está tudo, um vídeo simples, um vídeo relativamente rápido, e eu ir a pôr as mãozinhas de massa, é coisa rara, porque normalmente onde mexo, estrago. Mas está feito, temos ventilador, só confirmar mais uma vez aqui a velocidade. Ó, oh. está a funcionar, está tudo a funcionar. Vou acabar de pôr aqui as tampinhas, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. Yeah.